E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Vou passar agora algumas informações com relação à atualização é, Android 8.0 Oreo para os seguintes modelos, né, da Motorola inclusive. É o Moto G5s, Moto G5s Plus, Moto G5 e Moto G5 Plus. Toda a galera que comprou esse aparelho aí no ano passado, tá até agora esperando a primeira grande atualização do aparelho que eles foram lançados no Android Nougat e estão esperando a atualização para o Android 8.0 Oreo e com base em experiência própria, a Motorola sempre fez questão de, de liberar as grandes atualizações primeiro para a linha G. Só que isso não vem acontecendo mais. Já estamos no mês de maio e até agora a Motorola não liberou a atualização Android e Oreo para esses modelos aí que eu citei. Geralmente as atualizações anteriores, quando ela liberava para a linha G, era sempre no final do ano até dezembro ela liberava a atualização e já tem cinco meses e a galera tá putaça. Eu administro um grupo no Facebook onde a galera tem aparelhos dessa marca, né? tem mais de 24 mil membros, cara a galera tá puta demais com a motorola, muita gente dizendo que não quer comprar mais motorola por n motivos inclusive o moto g4 plus foi recorde de reclamações fez muita gente ter trauma porque se tratou do primeiro modelo da marca motorola para determinados usuários então quando eles optaram por comprar uma aparelho da motorola pela primeira vez compraram o moto g4 plus e houve muitas reclamações e muita gente Pensa em trocar em smartphone, mas não quer mais da Motorola por causa desses problemas. Agora vem esse problema aí da grande atualização, da demora de ser é, liberada. E conversando com o vendedor da loja Fest em Salvador... Ele me disse que lá na loja só tá saindo o Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S e Moto G5S Plus O Moto G6 que chegou lá recentemente, a galera não quer, não quer nem saber eles estão lá mutuando E só a galera só está querendo levar mesmo o Moto G5S Provavelmente por causa do preço, né? Porque atualmente, como o um aparelho foi lançado no ano passado esse ano você consegue comprar o um aparelho com um preço mais acessível. Mas ainda assim o um, um Moto G6 né, tem até configurações melhores. É, 4 GB de memória RAM agora, 64 GB de armazenamento. Que na verdade é o dobro do que era oferecido no ano passado. Mas ainda assim a galera está prezando pelo custo-benefício. Mas recentemente eu publiquei uma notícia no meu site, no meu blog, Smartphone.com, Vou até deixar o um link aqui de acesso na descrição do vídeo. No qual algumas fontes... Pessoas próximas à administração da Motorola, países afora, disseram que a Motorola admitiram para eles a demora na liberação da atualização. E daí a própria Motorola disse que a demora é devido ao lançamento do Moto G6, da linha da série G6. E nesse caso a Motorola quer que a linha G6 se destaque um pouco no que se refere ao software com relação aos modelos lançados no ano passado. Porque se a série G5 já vende muito bem, até mesmo depois do lançamento do G6... Com o Android no lugar, quando eles lançarem a atualização no Android Oreo, aí é que não vai vender mesmo. Então é por isso que eles estão demorando de lançar essa atualização aí. Ele não tá nem aí pra galera que comprou o aparelho. A galera tá putaça. Eles estão recebendo um monte de reclamações. <risos> e ainda assim, eles querem. É... Graninha pra dentro né Então é isso pessoal, a razão principal é essa né A Motorola tá segurando aí a atualização Eu creio, eu tenho toda certeza que a atualização já tá nas mãos dela Só precisa apertar o botão lá pra liberar pra galera mas ela não quer, quer segurar para o G6 se destacar um pouco aí no mercado Uma coisa engraçada é que até a linha Moto Z já recebeu a grande atualização aí Android 8.0 Nougat Coisa que nunca acontecia antes porque a Motorola sempre prezava pela linha G Ela sempre liberava em primeira mão a atualização, as grandes atualizações do sistema para a linha G Posteriormente que ela liberava para linha Moto X, Moto Z ou seja lá qualquer outra E agora no mercado pessoal, vale lembrar também que a Motorola no ano passado Apresentou muitas ramificações de smartphones Coisa que, poxa, bagunçou tudo, ficou tudo Samsungizado né? Moto C, é Moto E, aí ficou muitas opções no mercado Aí a tendência é essa né, hoje a galera vai no mercado, se confunde com tantas opções E acaba comprando e os novos aparelhos que ela lança fica lá né fica concorrendo com o próprio aparelho da, da empresa, é coisa de louco, a Motorola tá fazendo algumas burradas aí, mas enfim, eu espero que ela se conserte, e é isso, eu queria passar só essa informação para vocês ficarem cientes do que é realmente que está acontecendo, por que está demorando tanto para liberar essa atualização, eu creio que falta muito pouco para ela liberar, só que a gente não sabe a data definida ainda de quando ela vai liberar a atualização, quando alguém entra em contato é, perguntando sobre a atualização, ela sempre fala em breve, em breve, mas sem em breve, nunca chega. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, não esquece do like pra fortalecer, pra me ajudar aí, e até a próxima!